E você é o inimigo da rima porque não rima bem. Não. É! Você é que, torre, que agora foi ter que ser cita ninguém. É. O Johnny vai perder, por favor, melhore. E quem segue ele acompanhe os próximos stories. Acompanha a história aqui do negão. É. Você não vê o Johnny sendo um campeão. É. Mas fica tranquilo, caraca, isso não existe. O tubarão falando que eu sou feio. Ah, vou até ficar triste. É.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 RJ acabou aqui eu vou pra praia, eu não tô nem aí de ser feio, Daniel também é feio e tá pegando o um Amel Maia. <risos>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 E é por isso que eu tô no noturno A sua aliança é no dedo yeah. Os seus os próprios anéis de Saturno Você é o anéis de Saturno Meu mano sabe as rimas cruéis Tranquilão é bom ter vários mesmo, que eu vou chutar todos os seus anéis do yeah. oh. tubarão, que eu acabo yeah. com sua chance yeah. Chora, chora e vem depois na revanche yeah. Yeah.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 Olha de tabela, aqui nessa sua jogada. Sua matemática é falha, cê não decorou, sua tabuada. Por isso, te falo que essa é minha certeza. Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça. Dividi o meu corpo da minha cabeça. Eu multipliquei todas as forças pra vencer as fraquezas. Você tá entendendo que se se ferra? Não aprendi a tabuada, Xuto pra tabuão da ferra. Oh, boa noite, vou matar o vacilão. Que veio todo horrível com esse drip que só é bonito lá no Cazaquistão. Por que, que ele veio escondendo a cara? Foi pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada. Oh, oh, oh, oh, oh. Vê como vai resumir os dois rounds Se eu acabei a batalha em dois versos oh. Acabou a batalha em dois versos yeah. Quando eu rimo você não se esqueça yeah. o verso falou já ganhei Quem não desce do sol acaba perdendo a cabeça Que oh. oh. vergonha na semana passada Meu Deus você se engana Que vergonha que eu passei Batei um milhão só em uma semana oh. Mundial! É, é, é, você vai ver que vai bater um milhão depois! De novo vai bater um milhão apanhando! É a primeira puta de 2022! Esse é o Japa! Ele veio da Bahia e de puta ele tá me chamando Não, a puta que não é o Samuel É só a puta vergonha que você tá passando No por isso você passa mal Uou! É que o Palmeiras não tem mundial E graça do Japa não tem nacional Cara, deu caô. Mas alguém me lembra o nacional Que o Samuel já ganhou Pelo amor de Deus Aí ele vai falar Eu não fui porque eu tinha 17, tudo bem Fiz já o gente é ido para o Nacional, vem para 2 e fala comigo, Negro. É oh! uh -huh. Eu não vim pra te ensinar matemática, eu vim pra te dar uma aula de freestyle. E se não aprender, você reprova na prova prática. Ah, oh! E falta praticar, por isso agora você é canalha. Mas já que você gosta tanto de calcular, calcula quanto chute na bunda que você tomou nessa batalha. Oh! Ele não conseguiu. E eu calculei quantas vezes você falou que eu chutava um dano de alguém alguém O cálculo passou de mil. Eu perdi na sua prova. Aí eu fui para a prova final. Cheguei lá na prova e te dei um pau. E você conheceu o que era a prova real. Uhum. Uhum. Então se prepara, porque eu te boto no porta-mala. Esse eu é já pra foda veio por ele. A prova Tua pena, parceirinho. Que não é prova de bala. Pode é. ser prova na batalha, por isso agora eu taco fogo. Eu falei mil vezes que ia chutar e chutei dois mil. Porque sou eu. Samuel, eu falo muito e faço o dobro. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e.